O, o aspecto temporal uhum. não é? É, lá no, no, no final dos anos 70 dos anos 70, né? é, início dos anos 80, é, qual era a forma de, de, de, de formação profissional para os homens? Ele queria dançar, porque era uma escassez muito grande, não é? É, então quando aparecia um homem que queria dançar e que... Catava, vem... Vem e entra no palco. Então a minha formação não, não fugiu muito disso. Até hoje bem. se vê isso, né? Até hoje. Passa o um menino na frente da escola de dança, ó, é... cata, vem. É bem verdade que eu tive a possibilidade de, de fazer algumas escolhas, mas para eu adentrar no universo profissional, uhum. foi mais ou menos assim. Mas também tu morou em São Paulo. Sim, em São Paulo. Que é um lugar onde realmente sempre teve mais uh, oferta mais possibilidade, por onde se desenvolver, é, eu acho. É, mas... é. Tem isso também. A, a, as possibilidades, elas são geopolíticas. Né? Depende de onde é que você está. Uhum. O fato de estar em São Paulo facilitou muito. Né? Não só facilitou, como me deu acesso uhum. a pessoas e pensamentos muito interessantes. Sim. É? Eu, eu inicio a minha dança em um processo de sensibilização, em uma escola é, muito pequena, mas o meu segundo momento foi o um encontro com Klaus Viana na escola municipal só, do Baileiros, Só. Né? só. É. E aí, junto com o Klaus, foi assim, Clarice Abujamra, é, com Graham, é, aí vinha é, para o meu imaginário, né, como um, um, um, um, um menino negro, eu ia assistir o Ismael Ivo dançar na rua, uhum. né? é, aí junto com o Ismael Ivo tinha a estranheza do Denilto Gomes fazendo butô, né? é, e, e essas coisas são próprias da cidade de São Paulo, uhum. assim como nos finais de semana o teatro municipal abria, e acolhia quem quisesse entrar para os concertos para a juventude, juventude né? e que promovia um aculturamento na erudito, para quem quisesse. Uhum. Né? Então, as primeiras peças eruditas eu escutei dentro do teatro é, municipal né? com a orquestra sinfônica do teatro municipal. Uhum. Então, é verdade São Paulo ajudou ajudou não, foi um uma... Eu tive a sorte de viver a minha iniciação em uma cidade que tinha todas essas pessoas e todos esses movimentos borbulhando, uhum. né? E eu era muito curioso. E...